mais detalhes sobre como fazer isso tudo, dá uma olhada na descrição, porque lá você vai encontrar uma oportunidade gratuita aí para que você siga em frente, ressignificando isso tudo e começando na internet.